Como é que é pessoas do YouTube? Bom dia, para mim é bom dia, acordar. vocês de galhão estão a ver isto à tardinha, já ao final de um dia de praia e tal, eu é que estou aqui a alambar não é? Bem, hoje é um bom dia, é sempre bom dia, já acordamos, estamos vivos, é sempre bom dia. Estou a caminho do nosso amigo Hugo Rosa, para quê? Hoje vamos montar aquela big travagem que eu mostrei há dias, do Toledo até Power Disc com as cerâmicas e vamos ver o que eu vos estava a explicar no vídeo como é que estão estas pastilhas, é que estão mesmo nas últimas. Aproveitar que vamos lá mudar os discos e as pastilhas, também tenho ali na mala o óleo, o filtro, essas cenas todas, vamos aproveitar para fazer a revisão completa e uh, dar aqui um olho geral sobre o meu Ibiza ter aí com 250 mil km é pouca pouco assim, pode pouco se vê aí é pouco assim e os que se vêem com menos às vezes é aquela marteladinha do amor é. este não, este é real é, é o que é, está impecável e vou só tratar da revisão dos discos das pastilhas para pôr isto oh, pô. vá, bora lá vamos lá rosa pôr o PD mas esta merda anda muito bem viu? Por o PD 130 stock mais, mais ok? <laughs> Vá, bora lá. Eu disse para cá, já estamos aqui no Amigo Rosa Ui, agora já és um gajo... Já está, não querias filmar agora é mesmo? É, pá, ser, tá. Agora é bar Trazes sempre os carros ou Hoje, hoje trago-te uma coisa... tu tô... bastas mais carros a gasolina. hoje trazes uma coisa Esta fumaça aqui, eu também não, não gosto muito, mas é o que gasta pouco. É o que é. o quê? Olha, vamos fazer o quê? discos pastilhas, revisão, óleos, filtros, tudo original. Gostas mais original. Está top mesmo. Está top. Bom, bom material. A malta às vezes reclama comigo que. É, marca coisa e tal. Pronto, agora não podem reclamar. É original, é original. Em princípio vai ser chegar e montar. montar. A ver se desta vez eu não me enganei em peça nenhuma. Se as referenciazinhas estão, estão todas certas, em princípio normalmente no Volkswagen é mais fácil. Porque é como a tá. Vamos lá, queres pensar porquê? Discos, ah. pastilhas já tudo ao molho. Eu faço já a revisão, o Valentim vai tirando as rodas e depois passamos logo para a para a trabalha e pronto e o mesmo tempo... Ó, Gil, Gil. Oh, Gil? o Gil é a palheta o que é que tu fazes? ele está a dizer que faz a revisão o Valentim faz os discos e tu fazes o quê? eu vou o escape para ver se está tudo ok É? está bem agora lá vai, vai. temos aqui... ó oh, Gil temos aqui um bocadinho de fiambre não é pastilha é fiambre ainda ao ferro, bom. olha lá só quando começares a ouvir barulho de ferro com o ferro é... É, é sim não meu é este este admito, Pá, foi um bocado mais que a conta mas, mas pronto olha, ó oh, Gil travava ou não travava? travava e se calhar ainda fazia mais um ano a travava <risos> Bem, aqui um leve update. Já se mudou o filtro de óleo, o, o filtro de ar. O Gil ainda não mudou rigorosamente nada. Parece que não mudou. Já mudou, Já mudou, Já mudou <risos> Está aqui, olha para ele. Bracinho aberto, tipo comandante, ainda não mudou rigorosamente nada. Portanto, tu vais, deixar, vais ser despedido. psicólogo. Vais deixar de ser o meu ajudante. <risos> Nossa, vamos mudar o que agora? Vamos, não vais, que eu só estou a filmar. cara. Combustível. combustível. Gasol, Zé! Daqui vamos fazer uma eletrónica para dar muita lambra, tiros Ah, já puseste turbo, não já? Turbo! Ele tem um turbo, nasceu com um turbo <risos> Já está a inventar Já está a inventar o olha, olha, olha o que está ali Olha o que está Depois ali Não, não, não, não A não. gente é, tem que fazer um vídeo como deve ser <risos> é A revisão feita o Gil continua aqui na torada, mas a revisão temos, <risos> temos feita. As pastilhas, como eu estava a dizer, estas estão lixadas as da frente. E vamos ver aqui as trás, é que as trás ainda estão piores, acho eu. E as trás, olha para isto. Brutal. Estávamos mesmo tipo aquele ponto em que mais 3 ou 4 travagens há patrão, ficávamos mesmo sem pastilhas. Agora vocês dizem, ai, tal desleixado. Não, o carro não é meu, isto é carro de mulher estão a ver como é que é os carros de mulheres olha para isto uma autêntica desgraça vamos aos discos aqui a revisão, olha, e Gil, é, agora, é, só, é só para o filme? Ele é... Ele é <risos> assim. Discozinho que à isso. frente, Deixa eu, posso ir filmar a luz de ah, trás? Posso? Ah. Discozinho atrás, aqui com a bela pastilha, óleos e filtros da musga E está feito, Uma frente está tudo montado aqui? Só Ah pois é, ainda falta o filtro do habitáculo, Pá, mas isso é lá dentro, a gente também não precisa filmar porque... Usaste o porta-luvas? O, é? o, o Gil agora foi ver água e já montou. <risos> o Gil, não é? Bem, malta, está feito. Já sabem, aqui na HR Garage, venham cá, que os homens trabalham bem. O materialzinho foi todo auto logístico. E é nacional, é bom. E o Rosa... importa e importas montar o material a malta atrás? Nada. Vocês estão sempre a dizer Ah, e tal, gostava de saber a que tu vais que levas o material e eles não reclamam. O homem não está a reclamar. Diz que seja o material certo, não é? Não façam não não não como o Yuri que às vezes traz peças que não é e depois ficamos com os carros no ar com coisas. Portanto, se quiserem trazer aqui material da autoparts ao amigo Rosa pelo montar, marcam por e-mail, mensagenzinho, telefone, facebook, como quiserem e tragam só o material certo. Está feito? Está feito? Choca! Gaj! <risos>